Quando vale a pena pagar a anuidade do cartão de crédito? Essa é uma dúvida muito comum. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quando que vale ou não a pena pagar a anuidade do cartão de crédito. Sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia e o limite do seu cartão de crédito. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas. E se ao final desse vídeo você ainda tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou responder um por um. Então, quando que vale pagar a anuidade do cartão de crédito? Essa é uma dúvida muito comum e as pessoas confundem muito é, essa questão da anuidade e de cara assim, sem muita discussão, já consideram a anuidade como algo maléfico, como algo ruim. E não é bem assim. Por quê? Qual que é o cálculo, o que nós levamos em consideração para definir se uma anuidade é boa ou ruim? Você tem que calcular o seguinte, você tem um cartão de crédito, ao adquirir um cartão de crédito, esse cartão de crédito vai te dar benefícios, porém, algum desses cartões, eles terão anuidade, você vai ter que pagar uma taxa para utilizar esse cartão e ter acesso a esses benefícios. O que vai definir se vale ou não a pena pagar a anuidade do cartão de crédito é essa conta simples, é você calcular, você identificar se... Os benefícios que eu tenho ao utilizar esse cartão de crédito, se eles são maiores do que os custos que eu tenho para poder utilizar esse cartão de crédito. Se essa conta, entre os benefícios, aqui essa conta básica, dos benefícios menos o custo, se ela for positiva, ok, vale a pena pagar a anuidade do cartão de crédito. Agora, se essa conta for negativa, se os seus custos forem maiores do que os benefícios que você vai ter, então não compensa, pagar a anuidade desse cartão de crédito. É preferível que você peça um cartão de crédito inferior, troque esse cartão, ou, em algumas situações, né tem um cartão é, inferior a esse que você tem hoje, porque você, isso vai te gerar uma certa economia. Existem outras formas também que você pode isentar a anuidade. Esse é um assunto até para um outro vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês, são as estratégias de como você vai conseguir isenção da anuidade do seu cartão de crédito. Mas, via de regra, se atenda ao assunto desse vídeo de hoje, é... Essa conta que você tem que fazer para saber se vale ou não a pena pagar a unidade do cartão. a Elisa, eu não sei quais esses benefícios que você fala. Como que eu tenho acesso a esses benefícios? Continue nos acompanhando aqui que a gente vai ao longo desse ano de 2023 trazer muita informação para você, muitas dicas para você de fato aí, descobrir quais são os benefícios que o seu cartão de crédito te oferece para que você saiba de fato aproveitar essas oportunidades e colocar grana no bolso. Mas por hora o que você tem que fazer, a conta que você tem que fazer é o seguinte, eu estou tendo algum benefício com esse cartão hoje, eu estou acumulando pontos, eu consigo vender esses pontos, consigo colocar dinheiro no bolso, esses são os benefícios que você vai ter. Agora, se você não tem nenhum desses benefícios, então está pagando anuidade, isso é um custo para você, isso é uma forma que você está gastando dinheiro e não está tendo de volta. Claro que existem outras coisas, outros benefícios, que o seu cartão te oferece, que ele está relacionado, por exemplo, à viagem, então relacionado aí à sala VIP, enfim, alguns benefícios relacionados à viagem que aqui a gente não aprofunda tanto, mas que você também tem que levar em consideração e, na minha opinião, você deve levar em consideração se o seu objetivo for viagem, se você deseja ali ter um conforto maior nos aeroportos, viajar em poltronas mais confortáveis, poder despachar bagagens sem pagar taxas, enfim. Acho que cada um tem que alinhar, avaliar de acordo com os seus objetivos. Se o seu objetivo for viajar, de repente você não está conseguindo transformar o, o, o, o, ver, né, o benefício ali de forma monetária, em dinheiro. Mas você tem outros benefícios ali que são com, um conforto para você e sua família na viagem, que tudo bem, faz muito sentido você manter sim a unidade desse cartão de crédito. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já peço aí que se você é, ainda não é inscrito em no nosso canal, que se inscreva, se você é, gostou desse vídeo, né, possa deixar o seu like aqui. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo aqui para ajudar a gente aqui também. E compartilhe esse conteúdo para que a gente possa aí, alcançar o maior número de pessoas. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.